Fogo, fogo, fogo, chegou. Peguei. Você é contra nossa nosso. Clássico, é, que é Boa. Por isso boa, que eu dropei pra boa. você, né, velho? Nice, nice. Partida já começou! Do. Precisamos de alguns disparos. Vocês apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha. Esta granada pode acabar com essa partida. Eu, eu, eu Olha gol. só pra isso! <risos>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 Nossa. Meu Deus, mano. Começou a destruição, velho. Comprou sozinho, mano? Por que você comprou sem falar nada pro time, mano? Passou aéreo, Posso... passou. Passou mais um. out. Ah. Achei na frente, é isso aqui. Boa. Eu passo a mole e você banga pra ele. Aham. Uhum. Consegue. Mais meio, mais meio. galera. Vai pra aqui. O cara tomou, né? Me matou nesse mundo aqui. o palácio. Tô olhando o palácio. Cuidado, rato. Rato, mano. Surprise, Entrou liga de pên... Nossa, como é que 10? Meu Deus, que que é isso? Nossa, cara... Nossa, Vamos tá cortar. aí. Ah, que azar, mano. Puxa lá, puxa lá, puxa lá. Vou bangar lá na caverna boa. Boa. pra vocês. Não mola, não mola, não mola, só vai. Vai, vai. Peguei um meio, tem mais meio. Que nada tá. Mano, a vantagem é nossa. Um Palácio, areia, areia, areia. Boa. Carregou no fogo, Pô, mano. Parece. Subiu carregar. Não tem tempo, mano. Caralho. Boa, só defusa Deu, tempo. né? Dá, né? Dá, Deu. dá, dá, dá, dá. Depois não se esquece de pegar as coisas que é eu tenho, ah, beleza? Tá nossa, nossa meu Deus! Não esquece, não Vamos ver se ele entendeu. Aí, ele entendeu pelo menos. O que é isso? Entrou, mano. Rodei pelo CT, cara. Tetris. Já entrou três, mano. Entrou A, entrou A. Tem na B também aqui, mano. Como assim, velho? Ah, não, mano. Pegou, pegou, pegou. Peguei. C4 é nosso. Nossa, o que Boa! Por isso boa, que eu dropei pra você, né, véi? Nice, nice. E essa música, é muito louco! 2 e meio, 2 meio. Meio. Meio. meio. Tinha um rato, tinha um rato, peguei. Tem 2 e meio aí, cuidado aí. Né? É. Pitch. Cuidado pra lá. Tô lá, tô lá, tô grunhado. cuidado velho. liga, tem liga, tem liga, tem liga. Que que é isso? Você tá de shotgun? Tô, mano. L, L, L. Um L, passa no um L. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Nossa, é o de jungle, é o de jungle. L e jungle, mano. Olha o tempo, mano Tipo, se você for eu ver que estatística, que mano Os pro players só compram ou Famas um ou M4 minha. no C4 Ou no CT Sim. Só isso, mano eu, Aquela MP9 também, na real Essas três armas só, tá ligado? Forte, Peguei dois Sanduíche Peguei ah, Boa, boa Magados Mano, M4-4 tá, tá forte, cara. velho Caraca, mano Que bom que eu comprei essa minha Posseidãozinho vamos lá primeiro. Nossa, caralho. smoke. smoke. It's smoke. Meio clear, guys. Thruing. Rato, rato. Peguei um rato. na... Tem ou não? não? Acho que é o Jam, tá... Boa. É. Ah, mano, tem rato, mano. Pegou o Alp no tem meio. Tem dois, aí, ó, entrando dois bares, dois bares. Tem um liga de Alp. Liga de alp. Oh tem um liga de Alp. Liga, Cabecinha. liga. Dois cavernas já, sabia. Assim, Caraca, veio um monte de cara de tudo lado. É que você rushou bastante, mano. Boa, Caramba. mano, boa. Você rushou bastante, você rushou sozinho, né, velho? Então, só que daí eu fui ali pra cima e me tropecei, tá ligado? <risos> não, eu fui lá e molei, mano. Mas eu acho certeza. que... <risos> oh, que Alguém né? Os caras tão lagados, você percebeu? Tem. Deu uma travada ah, na é minha suplente. frente. Esses malucos estão lagados. Deixa eles vir, Fica só no pique do shoulder, tá ligado? Bra, ombro direito, pai. Fica só na base, de boa. Deixa eles vir, deixa eles errar. Bora. O não, não é, não. Né? Só vai, vai, vai, vai. Se não for nada, eu vou, vou bangar lá. Ah, tá. ah os caras ruxam na smoke, na, na mole. Eles não choram na mole da cabeça. Eles aproveitando que eles só tem... Só fica ali, ó, escondido ali, ó. Fica ali, fica Muito ali Fica ali, fica ali Aqui ó, aqui ó Eu dropei uma Newba. flash Cuidado, do do... liga aí Eu dropei uma flash Tá, tá, vou pegar, vou pegar Tem meio, liga Palácio, palácio, palácio TV, Palácio, palácio, TV, Boa Vai subir, liga aí mano É, é, é, é É, é, pode ir É, aqui, é, é, Plantou fogo Se for pelo L, você mata Uh, uh, boa, GL, nice, mano. Boa, mano. Caralho, mano, derretido o cara foi. Nada nada Tá Boltz, né? Ou não, cuidado do rato aí, mano. Não tem nada, rato. Faz um aqui. Boa! Dois! Mais dois! Mais dois! Boa! Boa, guys! Caraca palato com vocês todos aí! Palácio! Palácio no chiu! Palácio no chiu! Palácio no chiu, rapaziada! Vou fazer um Não, barulho pega aqui! pega C4 né? aí, velho! Leva C4! leva C4 aí, guys! Vou pegar! Vou pegar! Vou pegar! Ah, já entrou! Bora, agora! agora. Pode ter liga, velho. Não tem liga. Liga, liga, liga, liga, liga. Boa, cabecinho. Mano. Uau, mano. Não veio ninguém CT, mano. Os caras estavam doidos, mano. Cabecinha, é errei, Assim, liga. Quer fazer uma smokadinha, mano? Rápida, celeiro. Bora. Pode bangar agora. Nossa, mal, mano. Não pulei. 5 de HP, velho. Tem um de HP. Bora passar B aqui. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Jungle, Jungle, Jungle, Jungle. Vai, B, vai, vai, B, confia. Jungle, miadaço. Queimou, queimou. Boa. Nice, é isso, é isso. 14. Tá bom o spawn aqui. Passou um liga. Ah, tem bold de sal, fiau, fiau. Mano, quer fazer a smokeada pra finalizar? Oh. Boa. Bora. Mas faz 1,30 velho, faz 10 abrindo aqui. Né? Não spota não, velho. Não spota não o que tá fazendo. Faz na calma. Faz a cabecinha aqui. Fazer cabecinha. Pra você. Faz faz faz faz, ah, faz, faz, faz, faz, faz, faz, fazer. Ai, vai. Vai fazer. Cabecinha. aqui que porra é essa, bora é. sair, só sai, mano. Tudo miado. É aí. minha smoke, mano. É só vir por aqui, ó. Pela esquerda dela. pra gente entrar. Vai, vai, vai, vai. Palácio! Vou plantar, vou plantar, vou plantar. Ah, morri. Caralho, pão, aí, velho, que zona da que porra. Que porra. <risos> <risos> <risos> <Boa>. mano, <risos> GG, mano, GG. Eu acho que eu jogo, mano. Bora, <risos> bora. Cê é louco, ele tá só ganhando. Vamos que vamos pá, mano, boa.